Coisa boa. Hum. O nome do senhor é Dezinho? Não, meu nome é José Alves. Como é que chama o senhor? De. Zé. É, Dezinho, com V. Dê. É o primeiro que eu, que eu vejo com esse nome. O senhor Dezinho, o senhor faz móveis de desmanche, de, de madeira boa? Faz Peroba rosa. Peroba rosa? É demolição. Ah, o senhor vai morrer e essas vão ficar tudo aí contando a história do senhor, né? Bom, né? Ah, é, isso é bom, né? O senhor é natural de onde? Eu sou de Ouro Verde, Minas. Ouro Verde, eu sou mineiro, de Larginha do Chalé. Mas eu moro em Franca. E aqui em o eu mora há quantos anos? 23. 23 anos. O senhor conheceu o Expedito, o vereador? Expedito, vereador. Isso é, dito. é gente boa. O pai da Magda. Né? Depois. Cheguei, é gente eu cheguei, boa. Ó, eu tô vendo aqui, o senhor tem umas cadeiras bonitas, cadeira boa. O que, que o senhor tem de peça a mais do que isso que o senhor faz? Ali dentro tem muita coisa boa. É. é eu tava precisando de um, um, um aparador. Vou ver que depois, vou olhar lá pro senhor. Hoje é dia nove. 2016, dezembro de 2016. Ô, ô, irmão, você hoje é pastor da igreja metodista. É, metodista é Mas a sua origem é da igreja? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas aonde você, uh, da onde que você era, era presbiteriano? Ouro Verde Minas. Ouro verde? Uhum. Aonde que fica isso? É perto de... Fica perto de Teofrotone. Teofrotone? É. Valadares, ali pra lá de Valadares que coisa boa rapaz, eu sou de Larginha do Chalé, ali perto de Manhoaçu Manho Mirim certo? E quem é que era pastor seu lá na, na, naquela região? Ah, lá tinha vários, né? Lá tinha o João Batista Lá tinha o lá Você conheceu, o reverendo Apolinário Sá de Valadares? Não, já ouvi falar Figueira doce do Rio do, lá do, do Figueira Não, eu inclusive, Valadares. Não, inclusive eu já fui numa igreja de Valadares também. Certo e, e ali, quem é que era o outro pastor seu que você conheceu que marcou muito? Porque você é de, de, de, de criado na igreja prebiteriana? É de oito anos, né? Oito, oito anos, anos na igreja presbiteriana. Oito anos? É. oito anos. E de lá eu saí, vim para aqui. Você veio direto para Itirapuã é, é E aqui em Tirapuã, não tendo trabalho presbiteriano, você. Aí eu comecei na, na metodista, né? A Na metodista. Fez o curso? Fiz o curso. E hoje você lidera é. o trabalho aqui? É. A sua esposa te ajuda também na obra? Você tem a família grande? Quantos Filhos? Sete filhos. Sete filhos? Ah, sete filhos. É... Neto. 14 netos. Que coisa boa, rapaz, conhecer Tem você. É uma família grande, né? A sua família já é uma igreja, né? Oh. Já é uma comunidade. Essa é grande. Parabéns, rapaz. Eu fiquei contente de conhecer você, que é um artista que trabalha com móveis rústicos. E que é móveis de madeira de demolição, né? E você já me deu uma, um presente, eu dei um presente pra você também, tá por aí ou não? Oh. A, a faquinha lá. A eu tenho uma faquinha para ele. É, tá é para você cortar, um, um, um, um descascar a laranja. Foi um prazer muito grande. Ah, você deixou a família lá em Ouro Verde? Deixei, a é minha mãe, né? Quantos anos ela tem hoje? Minha mãe está com 83 três anos. E, e, e irmão seu? Irmão, irmão, Tem tenho irmão também lá. Lá? Tem três. Como é que é o nome desse? Vitor. Vitor, Vitor. Ah, Vitor Luiz e tem a Odita, que é uma das irmãs, né? Sim. E a Aparecida, Maria Aparecida. Aparecida. isso são é, presbiterianos ou não, né? Não, eles não. são católicos. São católicos? É, católicos. Você, Só, quem, um que... Que é Só um que é evangélico. Só um que é evangélico. O moço está ali trabalhando, esse moço é o que? senhor? Meu filho. Seu filho, né? Hum. Que coisa boa, rapaz, conhecer você. E o nome da senhora é? Maria Gonçalves de Souza. Maria Gonçalves. A, a família da senhora é de lá também? É de lá. Como que é o nome da família? Tem muito. Eu até o nome, né? Tem oito filhos. É filho, a um... mãe chama Maria. Maria de quê? Maria Francisco de Souza. De Souza. Olha lá, o gosto está só trazendo cadeira para cá. ó Depois de. De, fácil é, é, de pronto é fácil carregar, né? <risos> Transportar. Que coisa boa conhecer vocês, viu? Deus abençoe o trabalho de vocês e eu já vou levar uma uma lembrança aí da, de madeira para fazer uns cabos de, de faca e eu e eu vou eu vou, vou comprar, esse contato aqui vai é amigo. qual que é seu nome Wilson Wilson ah lá ó. <risos> que coisa boa parabéns para vocês, viu? Eu estou aqui o pastor Ronaldo é, conhecendo gente boa e, eu, e sempre é uma grata surpresa para a gente encontrar gente que tem uma dedicação, ao trabalho Eu cheguei a congregar na, aí na igreja presbiteriana em Franca, sexta 30 dias, mais ou menos Na central? É, na central, na época. parece que era o pastor Jorge Jorge, ele está é. em, em Valinhos É, pastor Jorge, na É, verdade. pastor Jorge é, que lá uns 30 dias. Certo. Ó, oh, parabéns para vocês, <laughs> viu? Parabéns. Obrigado. Deus abençoe.